E aí guys, beleza? É o seguinte: desde que a M4A4 voltou a ser um pouco utilizada aí no cenário do CSGO, eu tô cogitando pegar uma para pro meu inventário, que na moral é a skin mais linda, mais rara e mais cara de M4A4. A única skin contrabando do CSGO que não dropa mais e por isso nunca vai diminuir a raridade dela, nunca vão surgir novas HALs e tal. Então eu tive uma ideia interessante pro vídeo de hoje. Bom, aqui no Keydrop tem uma HAL vector New, do jeitinho que eu gostei gostaria de ter para o inventário, tá custando 7 mil dólares, mas aqui no Keydrop, nós temos também, descendo aqui a página, uma aba de caixas premium, onde tem a caixa da HAL, mano, ela é a segunda caixa mais cara de todo o Keydrop, só que nesse momento tá com desconto de 12%, então 50 dólares de desconto, mano, é muita coisa, né com o dólar quase a 6 reais, tá muito mais barato essa caixa, me veio a ideia de abrir essa caixa, talvez 10 vezes, tá, a gente iria gastar exatamente 3500 mil dólares. Eu tô em dúvida se eu abro 10 dela, ou se eu abro 5 dela e abro outras caixas. Mas eu já fiz um desafio parecido aqui antes no Kidrop, onde eu abri 20 vezes a caixa Lore E eu me dei muito bem, inclusive vou deixar esse vídeo indicado aí pra vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu tô com essas duas butterflies, dá exatamente a grana que eu preciso, 3.500 dólares. Eu vou colar aqui na minha conta do Kidrop no meu inventário, e vou vender tudo. Pronto, vendemos as duas faquinhas, estamos com uma banca aí de 3.500 dólares que não para de crescer essa banca mano. Cada vez que eu colo aqui no que drop eu consigo aumentar o valor da minha conta aqui no site. Inclusive fica a dica para você está rolando vários sorteios que sempre tem aqui no que drop sorteio diário, semanal, um sorteio a cada seis horas também. Tem a área dourada, né, das caixinhas que você pode abrir com as moedas, bônus quando você deposita. E tem claro também aqui o meu código promocional Lugin que se você nunca usou, cara, vem aqui e coleta agora 50 centes de dólar de graça só de usar aqui meu código, e também você vai ter 5% de bônus toda vez que você depositar com esse código. A última coisa que eu sei aqui que dá para ganhar de graça no Keydrop é uma caixa diária, né? Você pode abrir todo dia uma caixa só usando o um avatar aí do Keydrop. Ah, e tem ainda um botão aqui no seu perfil de ganhar ouro grátis, né? Que você pode completar essas missões aqui. Inclusive eu tenho que completar qualquer hora dessa para ver aí quanto que eu consigo de graça no Keydrop, né? Completando as missões, pegando as moedas de ouro e trocando por caixa. Se vocês quiserem esse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários, mas vai lá e não perde essa oportunidade. Eu conheço muito tem gente que ganhou dinheiro aqui no que drop depositando bem pouquinho, cumprindo todas as missões e abrindo umas caixinhas. Mas eu sei que vocês estão aqui no vídeo pra ver as caixas super, hiper, mega caras. E vamos que vamos, né, mano? 10 caixas, how? Torçam por mim, porque o negócio vai ser doido. Vamos abrir uma já aqui, sem pensar muito? Nossa, velho. Olha isso, já foi no modo fast. Eu nem vi que tava no modo fast. Eu vou desabilitar pra ter um pouco mais de emoção. Começamos com um lucro de 300 dólares, mano. Luva, quinson, kimono, que veio no Float Battles Card, mas ela custa muito caro. Raro. e acho que é um dos melhores drops aqui que tá no meio termo né mano. Além, claro, das luvas e facas dá pra vir. A Kawaii de Lotus Alpe Príncipe Dragon Lore. E nessa caixa não vem Gangnir, mano. Que pena, porque é bem a skinzinha que eu tô querendo pegar aqui no que drop Mas vamos que vamos. Agora começa o desafio. Abrir 10 caixas HAL. Ui! Se caísse a Ward Lotus, eu tava rico, mano. Mas de novo deu profit, mano. O bom é que as caixas estão com desconto. Não só essas, mas também algumas outras caixas do que drop estão com desconto. Estão em promoção, né? Então, a gente tem a mesma chance de ganhar os itens, só que por um preço menor da caixa, né? Mano, eu vi a Dragon Lore ali eu falei, estou sonhando. Mas não, não caiu nela. Vem uma M9 lore. Cara, três caixas e três profits, né? Vamos ver se agora continua. Nossa, essa M9 lore ali tava com float perfeito, velho. Meu Deus! Caraca! Eu não tô acreditando, velho. Ó, essa daqui custava menos do que a Butterfly. Butterfly é muito OP, né, velho? Ma Vamos lá. Quinta caixa, eu acho, né? Até agora nada deu errado, velho. Ó, beitou ali na hall. Caiu uma Ursus. Mano, só tá dando profit. Que isso. Essa caixa é a melhor caixa. Eu sempre abri essa caixa e gostei dela. Mais ainda do que a caixa da Dragon Lore. Velho. Agora caiu uma slaughter Não tem como dar errado Esse desafio de hoje, velho Só se começar a vir só porcaria Mas eu tenho certeza que mesmo que cair skins ruins Caraca, velho <risos> Mano, eu dei a sorte grande, velho Eu dei a sorte grande no vídeo de hoje Eu acho que vai faltar 12 dólares Se eu não me engano, pra poder abrir a última caixa Vamos abrir duas aqui de uma vez É, beleza agora... É, beleza. Ah, é, tinha que dar prejuízo em algum momento, né, mano? Vai faltar 20 dólares pra eu poder abrir a última caixa. Eu vou vender essa Flipknife aqui, galera, que é a skin mais barata que até agora, só pra completar o desafio de abrir 10 vezes a caixa da Hal. Mas eu fiquei com vontade de abrir 20, mano. Na moral, velho. Cai na luva, cai na luva. Beleza, mano. Quanto que custa? Tá, deu 37 dólares de lucro. Ô, oh, na moral, esses 50 dólares de desconto me ajudou muito, porque nessas 10 caixas eu economizei 500 dólares, mano. E olha só, 6 horas atrás, o cara o a Dragon Lore Field Tested aqui nessa caixa. Agora eu fiquei com um pouquinho de invejinha dele, hein, mano? O pessoal tá aproveitando bastante aí que essa caixa tá com desconto. E claro, eu sei que é uma parcela pequena da galera que tá me assistindo que vai abrir essas caixas super hiper-megas insanas, né? Mas ó, também tem as caixas dos youtubers que estão com desconto aqui. Tem a caixa do CSR, a caixa do Tiago e a minha caixa, todas com 12% de desconto. Tem essas outras caixas aqui da coleção CSGO Kings que também estão quase que todas com 12% de desconto. Tem essas três caixas. Caixas aqui da coleção CSGO Cage e algumas da coleção CSGO Magic. Mano, tá rolando um descontão maneiro, uma promoção em praticamente metade das caixas do que drop e a chance das skins continua a mesma, né? Só baixou o preço das caixas, continuou dropando as mesmas skins que já dropavam. Bom, agora a dúvida que não quer calar é: eu tô com 220 dólares aqui ainda, né? Quanto que eu tenho em skins, velho? Porque eu comecei com quase 3.500 dólares. Nossa! 4.320 mais 200. Ou seja, estamos com 4.500 dólares na minha conta do Keydrop. Hoje eu lucrei mil dolinhos. Mano, eu não vejo a hora de fazer uns upgrades aqui. Caraca, o que, que eu vou tentar pegar, velho? Digamos que eu, que eu escolha a skin mais cara que tem aqui no Keydrop. Que é a própria Hall que a gente tava falando, né? A skin dos sonhos, né, mano? Eu ainda não decidi, tá? tá mano, tá foda pra mim decidir entre pegar uma Hall, que é Factor New, Float Bomb, ou então pegar uma Gang. Gangnir, no Keydrop, só que é Field Tested, né? A gente tá olhando pra uma Field Tested aqui no server de CSGO. Mano, não tem muito desgaste. Tô vendo um pouquinho de desgaste no fim da arma, tá ligado? Mas o scope dela é perfeito, o cano é tudo perfeitinho. Quase não muda Field Tested, Minimal Air, Factor New, pelo menos no caso da Gangnir, né? E a HAL tá 7.668 dólares, enquanto a Gangnir tá 6.200. Mano, agora dá pra gente fazer esse upgrade, velho, na moral. Galera, ativa as notificações do canal, mano. Próximamente que eu vi aqui no Keydrop, vai ser a hora de tentar upgrade pra Alp Gangner. Claro que eu não vou botar todas as minhas skins e tentar um upgrade de uma vez. Vou bolar uma estratégia, talvez começar com um upgrade de 30%, vender algumas outras skins, tentar fazer um profit em caixas, né? Tem um pouco de saldo aqui ainda, talvez depositar um pouco mais de saldo. Então, se você ainda não utilizou o Keydrop, mano, ainda não testou, na moral, aproveita esses descontinho aí, que é 12%, ajuda muito, vocês viram no vídeo de hoje, né? Dependendo do valor que você adiciona aqui no Kidrop se você vai ganhar uma quantidade de moedas douradas. E aí tem todos esses métodos de depósito aqui, não é à toa que o KeyDrop é o maior site de caixas do mundo, velho. Tem até o Pix, o nosso querido boleto, Mercado Pago, transferências aí brasileiras, né? Dá para pagar também aqui usando as próprias skins que você tiver no seu inventário ou criptomoeda, cartão de crédito. Mano, os caras oferecem uma vasta opção aqui de depósito para você ficar bem safe. E eu não vejo a hora de gravar o próximo vídeo aqui no KeyDrop, mano, porque eu acho que tá chegando a hora de pegar a skin mais cara aqui do site. Eu lembro que eu já peguei, na verdade eu peguei duas Alp de Prince, acho que era Minimal Wear Acho que era Minimal Wear, né? Se liga só Tá aqui ainda, ó, o dia que eu dropei Eu dropei uma e eu consegui uma segunda Num upgrade, mano, peguei elas pro meu inventário Vendi depois, mas se eu pegar A Gangnir eu não vou vender não, mano, eu vou ficar Comigo, porque eu acho que combina demais aqui Com o meu kit atual, né, mano, combina pra caramba Com a minha luva, com a minha faca Eu tô muito feliz com a minha M4S Print Stream E atualmente eu tô usando a M4S, então Não sei se eu pegaria a HAL, só se tivesse Caído na caixa da HAL mesmo, mas vamos colocar um Fio, 2 mil likes aí nesse vídeo e eu volto pra abrir 20 caixas HAL. Tamo junto, a gente se vê na próxima e o sonho de pegar a Gangnir novamente continua, mano. Porque eu comecei com mil dólares que eu depositei no Kidrop, já tô passando de 4 mil, velho. Já, já chega na hora da gente retirar essa skinzinha. Tamo junto, a gente se vê na próxima, um abraço, falou!